E aí galera, beleza? Dragon aqui na área para desta vez mostrar para vocês uma bosta. A GeForce Experience me aprontou uma e estou muito indignado. Esses filhos das putas atualizaram o Drive, fizeram né? Forçaram, que essa atualização beta já existia há um tempinho, forçaram a galera aí para essa bosta de todo jeito. Que puta que pariu, velho Olha o ódio que eu tô passando, velho Vê só, beleza, vamos lá Vamos trabalhar com ele agora, né? Tá aqui, ó, né? GeForce Experience, né? e já aquela mesma tela bosta que tinha o Windows 10, tá ligado? Toda bugada que faz o jogo ficar bugando Com o mouse, parecendo tanto lag de vídeo Ixi, beleza. e beleza Aí tem um sistema novo, né? Que aquele é um sistema, velho, bosta, tá ligado? Que implementaram do, do Windows 10, tá ligado? Beleza, tá aqui, ó, a telinha, né? Funciona, né? Beleza, e galera, vocês... Vê só a merda, vou até sair do jogo se vocês pensarem que eu tô me enganando vocês. Teste, alô. Olha, essa bosta já travou, eu fui sair do jogo com essa desgraça lá ele já travou. Beleza, vamos nessa, né? Vou eu mostrar pra vocês GeForce Key Experience. Vamos abrir aquela ó, painel que é para controle. Saca só esta merda, não está gravando. Aí você, né? Ah, é personalizar, beleza, de boa, vamos ligar, né? Não consegue ligar. Pronto, aqui tá, tá padrão, tá vendo? Tá vendo? Né? Nada demais. E vou ligar. Não liga, mas nem fudendo liga esse caralho filho de uma puta. Eu tenho que voltar para a versão antiga para ligar essa bosta, que se eu desligar e a repetição instantânea tava desligada aqui, tá desligada aqui, mas tava ligado antes. Ele não liga mais. Eu tenho que voltar para a versão antiga para ligar. Aí eu não posso mexer aqui, porque senão ó, buga, tá vendo ó? Buga.